Então pessoal, hoje vamos falar do docker-compose, tá? que é uma, uma ferramenta da, do docker para você gerenciar ambientes, para você iniciar, derrubar, criar ambientes. Tá? Para começar a falar sobre o docker-compose, né? primeiro a gente precisa saber como instalar. Primeiro a gente inicia o comando para baixar o docker-compose, né? que é esse comando está aqui, e o próximo que a gente dá a permissão de execução desse, desse binário que a gente acabou de baixar. Né? Depois de instalar, você pode aplicar o comando de né? Que é a possibilidade de você autocompletar os seus comandos doc. É esse o comando que você vai dar para fazer essa configuração tá? É muito simples isso agiliza bastante o seu processo Vamos lá Primeiro a gente vai criar uma pasta e né? entrar nela Uma pasta chamada Compose, no meu caso aqui Primeiro, Depois a gente vai criar um, um arquivo Python de exemplo, para a gente simular aqui um ambiente, né? A gente, aqui tem um código Python, como vocês podem ver. E agora a gente vai criar um arquivo de pré-requisitos, né? que é um arquivo que esse código Python precisa. Se o Redis e o Flask, né? que é pré-requisito para o código. Agora a gente vai ver o Dockerfile, né? que basicamente é um ambiente Python com o código adicionando no código que a gente tem né? e instalando os pré-requisitos, né? que a gente especificou no, no arquivo anterior. Né? Para quem conhece Python isso é muito simples. E agora o Docker compose em si. O Docker compose ele é dividido em algumas partes, tá? Primeiro a gente tem os ambientes, no caso Web e Redis aqui. No ambiente Web eu especifico tudo desse ambiente. Perceba que a gente deixa de especificar o comando, o uma imagem especifica agora ambientes. A gente tem um comando build, que faz o build, por isso que eu criei aquele dockerfile Ele vai fazer o build daquele dockerfile para esse ambiente Uma vez esse ambiente estando no ar, né, ele vai iniciar o comando python app.py Que é aquele primeiro arquivo que a gente colocou, é, abriu no começo tá? Ele vai executar aquele arquivo tá? Aí o que, é que eu faço com o comando ports? Eu faço o NAT, que é um mapeamento de portas, que eu já fiz um vídeo sobre isso Faço o um mapeamento de das portas, portas 5000 do host para 5000 do container para esse, esse ambiente O parâmetro volumes A gente faz o mapeamento da pasta em questão Com a pasta code né? Uma pasta code dentro do container E por fim né, Nesse ambiente específico A gente tem o parâmetro links Que é um link Eu faço um link desse ambiente web Com um ambiente chamado Redis, tá? Essa é a forma que eu tenho De fazer meu servidor de aplicação web Conversar com um, um gerenciador de dados, né? gerenciador de string, gerenciador de dados em geral, que é o Redis. nesse caso. O, re, o, o ambiente REDS só tem um parâmetro, que é o images, que, ou seja, eu estou baixando uma imagem chamada REDS e, e habilitando essa imagem como container desse ambiente. Tá? Para usar esse ambiente é muito simples, eu dou o comando docker, docker compose, app. Quando eu Docker compose app é o modo interativo de subir os ambientes, tá? Ele sobe o ambiente com o log todo aqui no console. Eu vejo tudo, né? Tudo o que aconteceu. Isso é bacana para fazer debug, tá? Perceba lá que ele criou o ambiente do, é, compose reds que eu não tinha, né? Que eu apaguei e tem recria o outro outro ambiente. E ali ele mostra qual é o URL, né? Eu venho aqui abro e tá aí meu código Python, né? Se o DF5, você vai ver que ele incrementa, ou seja, ele está guardando tudo no Redis, né? então eu tenho um, um, um armazenamento de dados, eu vou derrubar aqui e vou mostrar para vocês que esse ambiente caiu de fato, que eu não estou mentindo para vocês. Né? Então, faltando, né? eu vou usar o Docker Compose agora com o modo Daemon, né? eu não vejo mais o... o o console, eu boto o parâmetro "-d", docker-compose-up-d então esse ambiente sobe em background e eu não preciso ver o console, então ele vai estar da mesma coisa tá vendo? ele vai partir do 5, que é onde estava, eu peço 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai e aí se eu quiser derrubar esse ambiente, é muito simples também docker-compose-stop, sem parâmetros, enter e o ambiente todo cai, tá? muito simples, muito tranquilo como vocês podem ver, o ambiente de fato caiu Então, pessoal, por hoje é só Muito simples, a ideia é do OK Compose. Se quiser saber um pouco mais, entra lá no site e vê a documentação tá? Isso é, só foi para dar um gostinho